Uma sessão de sofrologia é uma sucessão de exercícios que são praticados numa ordem lógica, sempre de acordo com o objetivo da sessão. Tudo começa com os exercícios de relaxamento dinâmico, que são exercícios geralmente curtos e são movimentos do corpo associados à respiração. Esses exercícios ajudam você a se escutar melhor, a se recentrar, a começar a se relaxar, a colocar para fora todas as tensões. Esses exercícios se praticam ou sentado ou, ou em pé, de acordo com as possibilidades e as preferências de cada um. Em seguida vem a visualização, somente uma visualização, um exercício um pouco mais longo, que se pratica ou deitado ou sentado, de acordo com as preferências e possibilidades de cada um. E nessas visualizações você vai se ver, você vai imaginar ou se lembrar, ou se projetar em situações que são sempre positivas e nas quais você está no máximo do seu potencial. Os exercícios de sofrologia devem ser repetidos como um treino, como um treino, como um atleta, como um músico que repete sempre os exercícios. E é dessa forma que você vai atingir objetivos rápidos e que vão ser definitivos.